Boneco ganha vida, demônio do elevador, fantasma captado por circuito de TV, coisas aterradoras em matas e florestas e muito mais. Mas antes, já vai deixando o seu like para o vídeo ser destacado no YouTube. E se você não for inscrito, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma de nossas novidades. Há 18 anos, a banda Interpool lançou um comercial aterrador para fins de conscientização acerca de acidentes de trânsito. O vídeo que foi muito bem produzido contava com o bonecão como personagem principal que representava a vítima do acidente. Por algum motivo, este comercial causou mais medo do que conscientização e ficou mundialmente conhecido como um curta-metragem de terror. Tudo isso se deu por conta do aspecto bizarro do boneco com uma boca enorme muito humana, um nariz sem buraco, uma cor pálida como a cor de um cadáver e um olhar cabisbaixo. Three, O boneco que parecia muito surrado no vídeo original ficou em um estado ainda pior 17 anos depois. Agora ele está como um verdadeiro morto vivo com a face toda desfigurada, pele descolando e olhos esbugalhados causando ainda mais medo. É como se o boneco realmente fosse vivo e foi apodrecendo aos poucos como um cadáver real. Seus vídeos é como aqueles que foram extraídos da Deep Web. Na época, muitas crianças ficaram com medo de dormirem sozinhas, pois viam a imagem deste boneco cantando para elas e caminhando em sua direção. Três, um Algumas até disseram que foram até mordidas por ele, outras que acordaram de madrugada na cama olharam para o lado e viram um boneco deitado ao seu lado as observando com esses olhos arregalados. O dono do boneco também relatou experiências traumatizantes. Ele contou no site Express que o boneco já amanheceu fora do lugar várias vezes, já ouviu piscando e uma certa feita teve a impressão de tê-lo visto andando pelo corredor de sua casa, fora a voz de alguém cantando a música do clipe durante a madrugada. já sugeriram que o boneco fosse encaminhado ao Museu Oculto dos Rennes de Maureen Connect, no mesmo local onde está a boneca na Belle, antes que seja tarde. Mas o carinho doentio e estranho que o dono tem pelo boneco que o trata como um membro de sua família, assim como no filme O Boneco do Mal, inviabiliza essa ideia. No vídeo a seguir vemos o momento exato em que um tornado surge do nada sobre uma piscina com muitos banhistas. agora, Oh! Check that water stall. Nice. oh. oh o que para alguns foi assustador, para outros foi bem divertido e satisfatório. Oh! <risos> oh, check out the water Vídeo registrado por circuito de TV de um prédio residencial em Mubai. <música> Nas imagens vemos alguém subindo no elevador, porém assim que as portas se abrem um ser obscuro sai de dentro. Aí está uma razão para ter medo de andar sozinho em elevadores, pois lá dentro o mal tem a plena privacidade e liberdade para se manifestar diante de seus olhos principalmente naqueles elevadores que tem espelhos, pois para alguns investigadores do paranormal os espelhos podem se converter facilmente em uma janela do mundo espiritual. Mas agora a pergunta é que não quer calar. Qual a necessidade de um ser espiritual utilizar o um elevador, já que ele pode voar e atravessar paredes? Agora vemos o momento da manifestação de um suposto fantasma nos corredores de um escritório. Aqui vemos a porta abrindo e fechando sozinha de forma inexplicável. imagens reais registradas em uma estrada obscura. Aqui vemos alguns carros passando e lá no fundo algo perturbador que só foi notado após a revisão das imagens. Sim! Parece muito real. Aqui vemos um ser humanoide cinza. O que seria esta coisa escondida no mato? Seria um criminoso preparando uma emboscada? Um maníaco pervertido? Um demônio? Ou até mesmo um alienígena? Deixe a sua opinião nos comentários. Três, um No próximo vídeo vemos um vulto branco fantasmagórico no meio da mata à espreita de um animal. Realmente as florestas estão tomadas por essas entidades sombrias. Agora um vídeo não sobrenatural, porém muito perturbador. Neste caso, um homem encontrou algo que ninguém deseja encontrar. Sim, uma cabeça soterrada. Com certeza é obra dos caras da biqueira ou da boca de fumo que fazem das florestas cemitérios clandestinos onde eles ocultam milhares de corpos.